Boa tarde, meu nome é João Maral, Eu hoje estou aqui, sou engenheiro informático e estou aqui para apresentar o Espelho.pt no âmbito dos prémios do Arquivo.pt. Antes disso, gostaria de contextualizar um bocado. Ora, o Arquivo.pt é um serviço público que uh, preserva em, uh, todas as páginas web portuguesas desde 1996. Também preserva algumas não portuguesas. Ora, isto faz com que Uh, já tenha cerca de 5 mil milhões de fecheiros na web e uh, devido a isso uh, um problema é levantado que é como é que conseguimos pesquisar informação uh, no arquivo de forma rápida se por exemplo pesquisarmos tênis para saber alguma informação uma curiosidade sobre o tênis uh, o que nos aparece os primeiros resultados que aparecem são três uh, sites de classificados ou seja não está, está correto, mas não se calhar não era o que o utilizador estaria à espera. E então surge aí o Espelho, em que se pesquisarmos tênis na secção, no tema de esporto, uh, o que acontece é que logo a primeira notícia é do grande tenista João Sousa. Ora, então o que é que é o Espelho? O Espelho é um motor de busca uh, nas páginas do passado, ou seja, utilizando o arquivo PT, uh, pesquisamos de uma forma contextualizada Uh, uh, as páginas que estão arquivadas Essa, para ser contextualizada nós criamos temas e estes temas é que vão permitir que seja fácil procurar uma informação depois o resultado final é um, apresentado no arquivo PT por exemplo nós, uh, foi criado quatro temas uh, de base que, são, que ajudam a pesquisar informações relativas, por exemplo, a desporto, relativas à economia, uh, aos jornais ou aos famosos. Por exemplo, os jornais. Se quisermos pesquisar jornais uh, um, notícias uh, do, do, da região centro, só nos jornais da região centro, é possível. Utilizamos o tema jornais e conseguimos pesquisar uh, sobre esses jornais. Depois, a pessoa também pode criar novos temas. Uh, por exemplo, um utilizador da aplicação, eu, criei uh, um tema que é informática em que consigo pesquisar coisas sobre um, temas sobre informática uh, utilizando os sites que é o exame informática ou o PC guia por exemplo depois outra forma que nós temos de conseguir filtrar é retirar as palavras comuns por exemplo neste caso estamos a pesquisar por José Bollier uh, retiramos as palavras que como o u está que uh, não fazem qualquer sentido na pesquisa, ou seja, não dão qualquer valor uh, adicional para filtrar. E desta forma, se pesquisarmos por José Boulier ou o José Boulier, uh, a pesquisa daria os, resultados, o, daria os mesmos resultados. Uh, a aplicação, antes de falar com a API do, do arquivo PT, retira essas palavras. Depois é. É filtrado os resultados porque um dos problemas uh, que temos é o, o arquivo apresenta a mesma informação várias vezes, uma vez que uh, as notícias podem ser, uh, pode ser a mesma mas em vários dias, o que significa que uh, queremos retirar essa informação e então... Nós filtramos, vemos se a, se a notícia é a mesma, mas de outro dia, mas é a mesma, então nós retiramos, não mostramos ao utilizador, de modo a conseguir uh, que os primeiros resultados sejam o resultado pretendido do utilizador. Neste caso, ele selecionava o primeiro e iria para a página do arquivo PT para ver essa notícia, que neste caso seria o Presidente da Câmara da, da Minha Terra, que alerta para os limites dos impostos pela crise. A aplicação Espelho está, uh, está disponível através da web uh, utilizando o www.espelho.tk ou então se preferirem podem também instalar a aplicação um, que neste momento é Android e uh, está disponível através do, do Play Store no Espelho do Arquivo .pt. Basta pesquisar e encontram. Uh, não precisam de fazer login caso queiram entrar e vamos agora ver uma forma rápida e fácil para conseguir pesquisar um tema. Neste caso temos aqui um utilizador que entrou pela primeira vez. Ele passa pelo tutorial que serve só para contextualizar a pessoa, para não cair de paraquedas na aplicação. E entra, entra então no menu ambiente, no home page. Aqui, neste caso, nós queremos pesquisar sobre o grande problema de Portugal que é os incêndios. E então vamos aos jornais procurar notícias sobre... Hum, carregamos no tema jornais, depois neste caso o utilizador queria era saber informações de incêndios na zona centro, então vamos pesquisar nos jornais que pertencem à zona centro, selecionamos qual é a região que queremos, que é o centro, uh, depois temos aqui os vários jornais, ele neste caso selecionou, deixou -se estar todos selecionados, mas podíamos restringir o, o, quais os jornais que queríamos, escolhemos incêndio e depois vamos filtrar qual é uh, um, o ano que nós queremos, que neste caso seria 2015. Depois basta pesquisar e aparecem os resultados. Aqui neste caso, o primeiro é logo um incêndio na gouveia e o utilizador carrega e é remetido para o site do arquivo PT com o layout original, de, com o layout original da página. Agora para os detalhes mais técnicos. Hum, para desenvolver o espelho foi utilizado o Ionic Framework, foi utilizado o Angular uh, GS, para desenvolver de uma forma rápida e multiplataforma, ou seja, neste caso, se quisermos, podemos um, exportar esta aplicação para iOS. Para guardar os dados, foi, foi, utilizamos o Google Firebase e o Google Firestore, de modo a podermos ter os dados disponíveis sempre na internet, para, caso, uh, uh, para que toda a gente, ou seja, sempre que um tema é criado, todos os utilizadores automaticamente conseguem aceder a este tema. Por fim, para fazer login utilizamos o Google Authentication que ajuda a poder fazer as pessoas poderem fazer login através do seu e-mail da Google. Ora, o espelho além de pesquisar também, faz, também tem outras funcionalidades, como por exemplo criar conta. Não é obrigatório, atenção. Vimos agora neste exemplo que podíamos criar conta, que podíamos uh, fazer uma pesquisa sem, sem fazer login, mas a pessoa pode fazer login e neste momento para que é que isto serve? O login serve para uh, os favoritos, ou seja, hoje em dia só temos cinco temas, mas mais para a frente, quando tivermos bastantes temas, uh, vai ser difícil querer escolher os mais comuns, os que a gente usa mais, então podemos ter os favoritos, Por exemplo, neste caso, o da esquerda temos um, temos aqui uma página, temos a aplicação sem login e então aparece por ordem alfabética, mas depois no da direita temos já feito o login e aparecem os dois favoritos primeiro. Só depois é que a seguir aparece o, os restantes. Depois podemos também ter uh, o suporte, ou seja, se a pessoa tiver alguma dúvida ou se a pessoa quiser uh, achar que há um problema sobre algum espelho criado pela comunidade, pode também uh, utilizar o formulário de, de suporte para. Uh, para dizer essa informação. Uh, depois podemos criar um novo espelho, e, ou editar o novo espelho, para editar, ou editar um espelho. Uh, aqui neste caso temos aqui, uh, estamos a editar o espelho informática. E conseguimos não só editar os seus dados, como também os sites que ele uh, neste momento tem. Ou seja, se a pessoa achar que uh, algum site não está correto, ou quer adicionar novos sites para, para este espelho, acha que é melhor, que falta alguém pode fazê-lo, e todos os outros utilizadores automaticamente ganham esta informação. Por fim, temos uma página pessoal, uma área pessoal, em que pode gerir os seus dados pessoais. Ora, o que é que temos para o futuro? Para o futuro... Um Neste momento já a aplicação não foi ainda lançada a nova versão, mas já, pode, já suporta tanto o português como o inglês. A aplicação já pode ser traduzida para inglês e ser utilizada em inglês. Depois a outra parte que, que vai ser para o futuro seria, é, será, é um sistema de ranking em que os utilizadores vão dar pontos aos espelhos criados pelos outros utilizadores, desta maneira. Uh, vamos criar, os, ou seja, os utilizadores que tenham mais pontos vão ser, se calhar, os utilizadores uh, uh, que vão poder ser, pelos os moderadores de uh, realmente uh, denunciar algum espelho que esteja mal ou, ou de adicionar novas informações e, um, e desta forma vamos incentivar a criar uma comunidade à volta destes deste, deste espelhos, deste, do arquivo de PTM. Muito obrigado pela vossa atenção.